Olá, eu sou a Lígia Costa, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso encontro de sextas-feiras. E o nosso tema de hoje é termos um olhar focado em soluções, mesmo quando a gente não tem todas as respostas. Será que é possível a gente cultivar esse olhar positivo quando a gente não tem clareza de como responder ou do futuro que está totalmente incerto? E aí aqui eu trago para vocês a seguinte reflexão. Imagina que em casa, ou vocês com os filhos ou com os próprios relacionamentos, quando a gente começou toda essa pandemia, quando a gente começou esse isolamento, seus filhos te perguntavam, mãe, como vai ser o homeschooling? Ou quando eu volto para a escola? E não necessariamente a gente tinha clareza, nem temos ainda, de quando tudo vai normalizar. E tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional, muitas vezes a gente fica até com aquela sensação de estar perdido ou de não ter uma orientação clara, seja para passar em casa ou até mesmo aquilo que a gente espera receber dos nossos gestores. Aqui está o meu convite, como a gente pode, ao invés de ter este olhar crítico, focar em solução e colaboração? Bons gestores com certeza são bons ouvintes, todos nós fomos feitos com dois ouvidos e apenas uma boca. Por isso, devemos nos policiar para ouvir duas vezes mais do que falar. Quando ouvimos, os benefícios são dobrados. Você aprende recebendo informações importantes e necessárias e ainda faz os outros se sentirem importantes. Então, o meu convite da pausa né, para a gente enxergar beleza na leveza de hoje é como você pode escutar cada vez melhor. E escutar significa não falar, não interromper, não trazer a resposta para o outro, ou não puxar tudo aquilo que o outro está dizendo para você. É apenas a gente ser capaz de oferecer a nossa atenção plena, ou seja, a nossa postura adequada, né? o nosso tempo, desligar celular, manter realmente atento aquilo que vem do outro. E o meu convite para essa próxima semana, que tal você agendar uma escuta? Seja com o seu gestor, seja na sua casa, seja para ouvir ou até mesmo para fazer perguntas com relação àqueles temas que você gostaria de saber um pouquinho mais daquilo que tem acontecido. Com aquele olhar não crítico, mas sim curioso e se colocar nessa posição de escuta. Segunda dica, evite fazer qualquer julgamento. Esteja lá apenas com atenção plena para ouvir. E terceira dica, faça um espelhamento. Ou seja, depois que a pessoa terminar a sua fala, diga para ela, olha, aquilo que eu ouvi você falar foi. Só para que a gente tenha certeza de que aquela fala foi compreendida por você e também por o seu interlocutor. Super obrigada por estar aqui. Então, eu gostaria de te pedir para que você compartilhe com todos os seus colegas o como foi a sua experiência de escuta. Afinal, né, o nosso grande objetivo é que a gente tenha um pensamento focado aqui nas soluções, com esse olhar um pouquinho mais positivo. Afinal, existe sim beleza, né, na leveza, em como a gente lida com os relacionamentos e o principal, como a gente lida com a gente. Até sexta-feira que vem.